Hoje eu quero falar sobre a oração. Hoje eu quero falar sobre a oração. Vamos aprender com o Espírito Santo sobre a oração. Querido amigo, você gosta de orar? Você tem vontade de orar? Você sente vontade de orar? Talvez sim, talvez não, não sei. Então nós vamos falar sobre a oração, novamente o volume do seu rádio, e vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar dentro do nosso coração, tá bom? Meu querido, ouça bem o que diz a Palavra de Deus. Como se deve orar? Como se deve orar? Assim está escrito na palavra de Deus. Como se deve orar? É a pergunta. E aqui está dizendo. Como se deve orar? O que diz a palavra de Deus? Quando orares, quando orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando entrar orares, entra no teu quarto e fechar a porta, orará ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentil, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade, antes que o peça. E na sequência fala sobre a oração do Pai Nosso. Onde verdadeiramente o Espírito Santo nos ensina a orar. A primeira recomendação é quando orar, não ser como aquelas pessoas que, ao orarem, é, fazem questão que as pessoas vejam: ó, oh, como ele ora bonito. Nossa, que oração bonita Que oração grande Que oração maravilhosa É uma oração tão agradável É uma oração Boa de se ouvir Fica admirado, né? Nossa, que oração bonita Cheia de palavras bonitas Meu querido O Evangelho nos ensina que nós somos o sal da terra à luz do mundo. E o sal da terra é uma comparação. O sal da terra. O Espírito Santo compara a sua igreja, eu e você, como sal da terra. Mas, eu pergunto para você, o sal... Ele, para que serve o sal? De repente o sal, ele pode ser usado, inclusive foi muito usado, não tanto hoje, mas antigamente o sal, ele era muito usado para a cura das feridas, das machucaduras, o sal realmente, houve uma época que ele foi muito usado, mesmo como remédio nas feridas. E nós sabemos que o sal, ele queima. Se você cortar um dedo, por exemplo, e colocar o sal, é claro que vai queimar, vai arder com muita força, mas, sem dúvida nenhuma, o sal vai sarar aquela ferida. Essa é a função do sal, sarar feridas. Isso no, no ramo da medicina. No ramo da culinária serve é para temperar a comida, mas na medicina serve como remédio. E antigamente se usava muito sal para remédio, que o sal curava as feridas. A oração é a mesma coisa, a oração ela, é, ela é, existe para sarar feridas, curar doenças e sarar feridas. E aqui nos ensina, na oração, do chamado oração do Pai Nosso, quem é a pessoa mais Apta ou preparada para me ensinar e ensinar você a orar. A não ser o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus ensina a orar. Olha o que está dizendo. O próprio Jesus dizendo. Portanto, vós orareis assim. Então, Jesus está ensinando a orar.